Oi pessoas, esse é o Isso Não Cai Na Prova, eu sou Lívia Leite e hoje com um ambiente totalmente diferente com convidados diferentes. né? Eu vou conversar hoje com eles sobre um evento maravilhoso, então fica aí, se você tem interesse em falar sobre engenharia, fica. Se você não tem, fica também, você vai entender porque que chama a atenção de absolutamente qualquer pessoa, mas não de uma pessoa qualquer. Se você não é uma pessoa qualquer, já fica, já curte, já compartilha. Certo, pessoas? Isso não cai na prova. Oh, yeah. Bom, vamos lá, né? Primeiro, por que, que eu chamei vocês? Eu queria que vocês se apresentassem para as pessoas saberem quem vocês são, né? E depois a gente poder falar por que então chamamos vocês aqui. É, primeiramente, bom dia também. Gostaríamos de agradecer pela, pelo convite. A gente vem com o um coração muito grande, sabe, para tentar levar para o público essa ideia desse evento que vem se é, basicamente iniciou em 2004 e se expandiu para o Brasil todo. E a ideia é conversar com todas as pessoas mesmo, seja da graduação, seja da pós-graduação, seja pessoas que não entraram na universidade, que não têm essa pretensão, enfim, é para todo mundo. É, eu me chamo Jair Paulino, eu sou engenheiro de produção mecânica, sou formado pela Universidade Regional do Cariri, aqui no Juazeiro do Norte. Faço um mestrado em desenvolvimento regional sustentável e estudo desenvolvimento regional a partir de tecnologias sociais. Na verdade, eu estudo tecnologias e modelagem, mas o meu foco nesse momento não é falar do mestrado, não é falar de mim, é falar mais sobre o evento. Uhum. Então, o que da minha formação me capacita para estar tá participando desse evento? Basicamente, o meu amor por sociedade. Eu acho que não tem informação maior do que você ter esse interesse em conversar com as pessoas é, do ponto de vista social e entender quais são os problemas que uma sociedade enfrenta, que uma cidade enfrenta, que uma universidade enfrenta, de forma a tentar solucionar, sabe? A tentar encontrar soluções rápidas e viáveis e que todas as pessoas consigam, digamos que, se beneficiar dessas nossas escolhas, sabe? E a nossa outra convidada? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Renata Leite, eu sou engenheira ambiental e eu trabalho mais com essa questão de resíduos dentro da área de engenharia. Eu tenho um site, que é o engenhariadosresíduos.com. Que eu vou deixar o link aqui também, para quem quiser acessar, tiver interesse. Mas não é uma empresa, tá, gente? Porque, exatamente porque não tem vínculo com empresas, o nosso, o nosso evento, esse evento que a gente está trazendo... E apesar de já ser formada, tem a relação também de alguns alunos do que tá organizando, estão organizando o evento que não são formados, mas apesar da gente já ser formada, a gente decidiu participar desse evento, como o Jair falou muito bem, por essa questão de trazer para a sociedade, de mostrar o tipo de engenheiro que está sendo formado, mostrar a importância... Do engenheiro, ele trabalha numa sociedade, então tem essa importância do engenheiro saber lidar com as pessoas, tem essa importância da questão humana do engenheiro. Uhum. E, inclusive, por isso que eu os trouxe aqui, né? Porque o Isso Não Cai Na Prova vai estar lá também. Eu vou estar palestrando, né? Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Né, ou isso não cai na prova, apoia causas como essa, com certeza, e que fazem total sentido né, a gente poder discutir. Por isso que eu falei no início que, independente de você gostar de engenharia ou de desenvolvimento social, é, é possível que você encontre né, no evento é, coisas que trazem benefício para a sua própria área, seja você pela formação humana, pelo que eu entendi, ou mesmo para a sua área profissional que não esteja ligada à engenharia. É, entendi certo, é isso? Sim, apesar de ter no nome engenharia, no nome do evento, é voltado no geral para a área de exatas, os técnicos estão participando, nós estamos convidando vários tipos de engenharia, mas não só pessoas, pessoas que têm um interesse realmente no desenvolvimento humano, profissional de um engenheiro. Uhum. E aí, é, se vocês puderem explicar, o Jair puder explicar um pouco sobre é, como é que funciona para, assim, todo evento, apesar de não ter a ligação com o setor privado que vocês colocaram, ele tem que ter um custo, né? Como é que vocês estão fazendo para resolver se é possível ajudar de alguma outra maneira que não seja especificamente com a empresa? Pessoa física, de repente eu quero ajudar, como é que a gente pode fazer? Então, vamos lá. É interessante notar que o evento é totalmente gratuito, sabe? Minicursos, palestras, oficinas, a inscrição de uma forma geral. E então, a gente tenta fazer com que todas as pessoas se sintam confortáveis. E a gente, como não vai estar cobrando essa entrada, é importante que a gente receba qualquer tipo de doação. Então, se você tiver o um interesse em doar um pacote de pão, ok, seja bem-vindo. Se você quiser doar em espécie, a gente tem uma plataforma no Catarse, que vai estar no link que ela vai colocar Eu vou colocar deixar aqui, aqui também. É bem prestativa, a nossa amiga. E se você quiser ajudar acima de 10 reais, você entra nessa plataforma, deposita lá, pode ser por boleto, Se não me engano, tem a opção boleto bancário também. Caso você prefira ir à universidade, esteja, seja bem-vindo, porque vai, vão ter pessoas lá para receber esse dinheiro também. E se você quiser chegar para dar um abraço na gente, também vai ser bem-vindo. Ou seja, o que eu quero dizer é que todas as formas de ajuda serão bem-vindas para esse evento. Então, é só chegar lá. E aí, é, já que a gente falou que é interessante para todo mundo, eu acho que seria legal, é, Renato, se tu puderes citar, o que, que vai ter no evento? Porque, assim, é ok, é um congresso, né? é um encontro, é né? um encontro que vai acontecer na universidade, mas é um encontro para a comunidade. E aí, o que, que vai ter lá? Né? Cita alguns exemplos de coisas que vão ter lá durante esses dias para... Galera, se situar mais. Bom, vão ter oficinas, mini cursos, vão ter mesas redondas, vão ter rodas de conversas. Rodas de conversas são temas é, relacionados também, mas um pouco menos formal, vamos dizer assim, do que a mesa redonda. Vai ter um representante que vai puxar um assunto, mas vai ser realmente uma roda de conversa. Todo mundo vai falar, todo mundo vai compartilhar experiência, conhecimento, porque é o intuito do uhum. evento. Conhecer pessoas novas, compartilhar experiência e o que mais que vai ter? roubando aqui o microfone de você, tá? É, a Renata pontua muito bem quando ela fala que vão, vão ter todos esses, esses pontos específicos, né? Se a gente fosse tratar de explicar, a gente demoraria uma década. Então é interessante vocês entrarem lá no site e dar uma pesquisada. Mas basicamente a gente vai ter, vão ser três dias, e em cada dia vamos ter uma mesa principal. Vamos ter mesa sobre diversidade, sobre educação e engenharia, e sobre... tem mais um tema... E a questão de urbanismo, que a gente vai tentar trazer a discussão sobre gentrificação, que é um conceito bem interessante, que tem surgido, na verdade surgiu na década de 70, 80, mas que tem chegado com força no Brasil, principalmente no Cariri, basicamente agora, né? Que é essa ideia de construir novos espaços e as pessoas vão para onde, e, enfim. E aí, não deixa de ter algo a ver com as outras áreas, né? Porque vocês estão falando, e a minha área super se identifica, né? É, tem muitas outras áreas que podem ou pessoas que já estão cursando ou pessoas que ainda estão procurando descobrir o que querem cursar, né? Que podem encontrar algo que seja é, interessante para debater ou para aprender ali, pelo que eu pude perceber, né? Sim, perfeito. É, as mesas elas foram compostas com profissionais de todas as áreas. Teremos economistas, pedagogos, engenheiros, matemáticos. Então a ideia é realmente discutir. Engenharia e Sociedade. Na verdade, eu diria que seria discutir Sociedade e Engenharia, uhum. porque a gente não vai ter uma formação com cursos técnicos. Por exemplo, não vamos estudar estruturas, não vamos estudar formas de saneamento, a gente vai não estudar... Não vamos estudar o que cai na prova. Isso, perfeito. Né? A gente vai estudar o que não cai na prova. Justamente. Essa é a ideia. Perfeito. Basicamente, o intuito do evento é ir contra essa ótica mecanicista que a gente é acostumado a ter na, na, no colégio, sei lá, desde a década de 40. Uhum. A gente vai ter que aprender cálculo de todas as formas, aprender física de todas as formas e assuntos é, adjacentes não entram em discussão. Uhum. Então, o nosso intuito maior é justamente flertar com a sociedade como um todo. Se você não gosta de conta, seja bem-vindo da mesma forma. Se você gosta de conta, vai ter um minicurso sobre estatística também, vai ter um minicurso voltado para a área de saneamento ambiental com a nossa querida colega aqui. Mas se se você não tem interesse em participar disso, vai discutir com a gente, vai brigar com a gente, que o nosso intuito mesmo é uhum. discutir. E aí, é, para participar, né como é que a galera faz para encontrar? Porque se, vocês falaram do site, como é que a gente faz? É Instagram? É um site próprio? Onde é que eu encontro e quais são os dias né, que o evento vai acontecer? Bom, vai ser no dia 2, vai correr dia 2, 3 e 4 de maio que é logo após um feriado, quarta, que também foi pensado nisso, assim, ser logo após um feriado, porque vai vir gente de outros estados, não vai ser só o pessoal aqui da, da região, então vocês vão conhecer realmente profissionais de outras áreas e de outros locais. É, a gente tem o Instagram, que é o arroba cariri, que lá tem a programação, tudo certinho. Tem o site, do sabe o site decorado? É impossível saber. <risos> Pode é impossível pegar, saber o site decorado porque como a gente está atrás de plataformas gratuitas, ah, então a gente está é com o do domínio. Justamente, vai estar tá um monte de nome lá, mas... Ah, tem ela... problema não. Site do Wix, né? Que é, que é gratuito. Se você colocar, colocar Heredes Hered Hered Cariri vai aparecer e ela vai colocar aqui. Então Eu coloco mais aqui. fácil. A inscrição faz por lá, tudo certinho. Tudo ok. E assim, só reforçando outra coisa, também vão ter áreas como a questão do empreendedorismo, que a gente não vê tanto na universidade, principalmente para os engenheiros. É uma coisa realmente muito mecânica, né? como disse o Jair. Então vai ter sobre o empreendedorismo, vai ter sobre essa relação aluno-professor, essa dificuldade que uhum. existe, vai ter um, a questão da dificuldade da mulher dentro da engenharia, a gente vai falar de gênero, a gente vai falar da questão do negro na universidade. Todos esses pontos é. vão ser citados. Então, assim, na verdade, é um, um evento que eu acho que, por isso que eu, que eu convidei, porque eu acho que super cabe é, no Isso Não Cai Na Prova. Quem acompanha sabe que super cabe, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o engenheiro hoje, ele não precisa só do que cai na prova. O engenheiro, ele tem também, não só o engenheiro, né, todos nós precisamos aprender aquilo que não cai na prova. Né, que faz parte de quem nós somos e também para uma questão profissional nós precisamos discutir essas novas coisas. Né? Então, assim, eu achei sensacional o evento. Eu queria primeiro parabenizar vocês pela, pela, né, a, a, a, não sei se a palavra seria boa vontade, mas a disponibilidade em organizar um evento desse porte. Né, agradecer por terem vindo, né, comentar, compartilhar com a galera e a galera e é isso, galera. Tinha dois, três e quatro de maio, né? Então passou o feriado. Tem evento, e a gente vai se encontrar lá, eu vou estar lá todos os dias, né, todos os dias eu estarei, estarei lá, e não sei quais bancos, mas estarei. Oi. O evento vai ser na Universidade Federal do Cariri, tá, que a gente esqueceu Sim. de citar Sim, é, todos esses dados eu, eu colocarei aqui para não ter problema, e a gente encontra no Instagram também, encontra lá no site, vou fazer inscrição lá no site, tem link no Instagram, certo? Eu vou deixar todos os dados aqui, que é, só, é intuitivo, vai só clicando, e de repente, pá! Já está todo mundo lá no evento. Encontro vocês lá. Obrigada, Jair. Obrigada, Renata. A gente que agradece, sabe? É um prazer muito grande estar aqui novamente falando com vocês. Novamente, que eu digo que eu já agradeci no começo, uhum. mas eu faço questão de agradecer novamente. E só mais uma coisa que a gente esqueceu de avisar. Caso alguém que tenha algum tipo de deficiência tenha interesse em participar do evento, é só entrar em contato com a gente, que se você precisar de um, de um intérprete, de qualquer pessoa desse tipo, a gente vai estar disponibilizando para vocês também, tá? É maravilhoso. Até porque o intuito é a inclusão, né? Uhum. A gente está falando disso no evento. E acho que é isso. Acho que é isso. Obrigada. <risos> <risos> Obrigada e... Apareçam, curtam, compartilhem, mandem para as pessoas todas que vocês acham que vão se interessar para esse tipo de evento, ou seja, qualquer pessoa, gente. Não pessoas caisquer. Lembrando que tem muita gente que pergunta, tem certificado e a submiss... agora a submissão acho que já vai estar fechada é. quando o vídeo sair. Então. Acho que Mas sim. tem certificado, gente. É, de participação, se for interessante para você que está na universidade. Ou seja, só tem coisa boa, gente. Não consigo ver alguma coisa negativa aqui, tá? Então já sabe, compartilha. Beijo, boa semana para vocês. E a gente se vê lá no Eretz. Tchau, pessoas! Isso não cai na prova. Oh yeah!